Oi MDzinhos e Zonas, tudo bom com vocês? Aqui é o MD trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje gente, eu estou aqui junto com o Gilva Mota E aí pessoal, tudo bem com vocês? a gente vai voltar para corrida com o MD é, é, aí ele, ele é o dono, né, do mapa esgoto de São Paulo, tá? Então, né é isso, então é um vídeo normal, não é só um vídeo normal, o editor ferro mesmo, então é isso. Bora lá passar, né, da... Do, da torre, né? Ah, <risos> eu sou o editor, mas vamos lá, né? Vamos passar, mas, mas é assim, tipo assim, né? Eu... O lugar de eu você, eu acho, eu isso, mas... Até agora, eu sou ruim. Você é ruim, né? Então né galera, se quiser passar lá no canal do Gimba Mota, o link aí vai estar na descrição, beleza? Então é isso. Ai ai. Oh meu deus do céu. Sendo que depois a gente vai ter que, ó, depois, depois, depois, eu quero revanche, viu? Eu quero revanche no jogo mais fácil. Nossa. Porque eu tô revanche, eu sou muito ruim, no Tor Rafael, não consigo passar, gente. Eu, eu confesso pra vocês não, eu sou ruim. Não, não, tô com 700 pontos, acho que eu vou afim de comprar escudo, né? Ah, não, eu, caí. Nossa. Cai, cai, já era. Mano, essa fase número 2 é muito lerda. A pessoa perde a paciência. Eita. Eu, eu tô fazendo um novo jogo. Eu tô fazendo um novo jogo depois. Eu vou querer convidar você depois pra você ir lá. lá. no novo jogo tem uma disputa comigo. Uma disputa que vai ser muito legal. É tipo um jogo de, de sabe? Tipo, batalha. Entrando. É uma corre também. Tipo uma correr, assim, você vai colocar o é. esse é o dominador. Nossa, mostra de novo. Caraca, mano, já era. Eu, eu me atrasei, me atrasei. Sério. Nossa, tu tá lá em cima já, tá voando, tá voando, tá voando, Tá voando. Véio, tá voando. É, meu filho, aquela. Tá voando nada, velho. Tá voando não. <risos> Tava tá, pra cá. Nossa, sobe rápido, hein? Essa parte eu vou cair, eu tenho certeza que eu vou cair. Gente, eu vou, cair. Eu, mano, vou cair, eu tenho certeza que eu vou cair. Quando a gente olha pra cima, parece que o cara tá voando. Nossa, essa altura dessa torre aí, eu não subi nem o primeiro andar, e você Ai, vai... Eu, lá em cima. Se eu encostei no laser. Jesus. Meu Deus, sem encostado já era, mano. Ah, mas nessa fase, eu tenho certeza que eu vou cair tudo. Tô na penúltima fase, né, beleza? Ai, ai. Você já tá na penúltima é, fase, já? Meu Deus, eu passei correndo. Ah, entrou correndo. O, Aero, o, Aero, o Aero, o Aero tá aí, o Aero e o... Ah, não. O... O... Esse É os meus amigos, eu chamei eles pra entrar. Beleza, né. Ele é... Eu tô aqui no VIP do G Gilvan, né, mas... Sabe aquela fase que eu tô? Então, é a mesma fase da 2. E é isso. Mas, pelo menos, tem um corta-caminho. Mas só funciona com o modo. Caramba, velho. Tu tá salvando <risos> o alto, Rafael. Meu Deus. pera eu fiz um corta-caminho. Nossa. Calma. Vou tentar fazer... Cortei caminho! Meu hum. uh, Deus! Eu cortei caminho. Oh. Eu, eu cortei caminho na partezinha de cima Meu Deus. Tá, eu vou ativar, né? GG Ok, então tá, né, galera Então, bora para próxima e partida, céu. né? Gê. Pessoal, começou aqui a partida Então, vamos lá, né? Já chegou mais amigos aí do... do Gilvan, né? Mas... mais ok, né? Já chamei eles pra casar com mais pô. eles é da hora. É, é verdade, pra ficar top, zero, né? Essa fase... essa fase tem essa não vai ali. conseguir passar. Uhum. Até você, Gilvan, você não vai conseguir passar não, porque... Cara, tem... só pre... só funciona com o jump essa fase. Sério. Ah, meu Deus do céu. Alguém quer que eu compre? Tu tá todo tá equipado aí também, por isso tá passando fácil, né? saldo tá com é, um negócio que... de janta, com negócio quer de. Quer que eu compre escudo? Não, não, você não. Beleza. É que eu tô afim de gastar meus pontos, mas achei, achei isso uma péssima ideia. Eu passei do lado do outro da escada, eu cheguei fatado. Meu Deus, como esse menino conseguiu passar, gente? Ó, que pro. Eu vou comprar janta. Ele passou subiu lá em cima já? Mesmo. Mentira, que só. ele subiu lá em cima. Cara, ele é pro, hein? Meu Deus. Quem? O Eron? É. O cara é Meu bom Deus. demais. Eu <risos> tô com pulo duplo, né? Mas ok. Opa! Lá vai, agora eu vou. Agora eu vou. Depois é, ah, Agora eu fui. Falei? Agora eu... Falei. Que que é isso, gente? Não. Nossa. Não não, não, não, não, não, não, não. Tá, não, vai, vou me controlar. Ah, não, essa fase não. Ah, não, Eu velho. vou me controlar. Essa fase não. Ah, não. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. GG. Foi. Daqui a pouco o boneco vai ganhar essa pibureira e vai ser voando. Já fez Fase. Olha, Gilvan. Se tu chegar nessa fase onde eu tô, tu então, sei Oi. que você vai perder a paciência, que esse bloco vai demorar pra mim. Um pouquinho. Pera. Sério? Sério. Passei. Ah não. Ah, tá. Achei que era outra fase da fase que tem um negócio, celular. Né? É difícil jogar no celular. Esse jogo é difícil jogar no celular. Imagina Não, se você... Imagina se eu, eu jogar no cara, celular. Se eu for jogar no celular, eu acho que eu toco o celular no chão. É sério. Cara, eu também sou ruim de jogar no celular. Porque às vezes eu caio tudo, entendeu? Minha mão fica suada, né? Porque eu venho correndo aí. Eu passo no parco correndo. Ó, esse negócio aqui que é fera. Essa rampinha aí é... Meu Deus. Tá, né? Você quer a mola? Você quer a mola? Não, não. Deixa eu ver aqui essa loja aqui. Né? Se quiser eu posso dar pra tu. Calma aí. Eita, morri. Pera. Pronto. Tá aqui, ó. Calma, vou dropar aqui... Pronto. Quem quer a mola? É, cadê? Aí, deixa eu... Deixa eu ver... Ah, lá... Deixa eu ver, agora eu acho agora... Ah, vai. Vamos ver. Ela, tá essa aqui aí. é por tempo limitado ou fica pra mim? Ou ter que te devolver? É, tempo limitado. Que ele só acaba quando a partida acabe junto. Ah, então, nossa, ele gasta dinheiro, hein, pois, hein? Tem que passar de lado essa fase. Vamos lá. Né? Sério. Quem não tem a mola vai ter que passar oh, de Oh, eu lado. consegui. GG, mano, parabéns, Gilvan. Meu Deus. Oh, é onde eu cheguei aqui. Que, que miséria que é isso? Aferraria. Como é que eu passei esse troço? Calma, deixa eu ver onde você tá. Aí, o cobai é a puta. Eu passo 7. Nossa, rapidão de ver. eu, couber, passa rapidamente. Rapidamente. Então, eu consigo. Mano... Ah, consigo. Meu Deus. Era então ter passado de baixo, mas ok. Meu Deus, eu achei que eu ia encostei no blazer, mas não encostei, né? Mas ok. Mano hum, céu. Tá na né, gente, então bora pra próxima partida, né? E é isso. Bom Pô, é, pessoal, já começou aqui a partida ah, no, E dessa vez vai ser a última, ok? Então é isso. Beleza, bora. Eita. Então vamos lá, vou. Ixi, pegou aquela fase, chegou aquela fase, aquela fase do... Do um bloquinho aqui. É. Nossa, essa fase aqui, não acredito, ah, mas... não. Meu Deus, tenho certeza que eu vou cair. Não disse. Mas essa fase... Gil... Ó, Gilvã subiu a escada. Um dia eu passei. Subi a escada, eu pulei no um bloquinho, eu pulei e... Tchau, morreu. Ok. Nossa, meu. Cá, cá, cá. É difícil esse jogo. Eu acho que eu fico um mês inteiro tentando subir esse negócio. Ah, não eu consigo. Eu tenho certeza que eu vou morrer nesse caso. Ah, nossa. Eu vou morrer. Eu tô na fase do Cebolinha. Uh, foi nessa. Mas nessa fase parece que é fase rara, né? Parece, pô. Eu não, não sei não. Tipo assim, eu... Eu nunca cheguei nem a ver aquela fase de ser mania, que da hora! Nossa, nossa, Jesus, isso é pra Meu Deus, o negócio tá tudo se movimentando, girando. Eu tô achando que aqui embaixo tá difícil, mas eu vou chegar em cima. Meu Deus, medo, gente, de <risos> Não Quase, adianta, que não tem quem faça eu ficar bom nesse jogo. Eu sou bom no bom jogo, mas esse aqui, esse aqui todo mundo é tudo me desminho. Como o é. cara falar assim. Vamos jogar a torre. Meu Deus. Eu, eu muito ruim Eu buguei na escada, velho. Eu fiquei preso na escada. Sério? Mas ok, né? Tu ainda tá na primeira fase, João. Meu Deus. <risos> Tudo bom. Eu tô tentando, ah. né? Tipo assim... Eu... Já já eu vou te ajudar. Peraí, lá. Eu vou chegar no topo, mas eu não vou ativar, não. Pelo menos, eu, vou mais, eu vou mais acreditado. É impossível. Mas pelo menos eu tentei. <risos> missão falida. Missão Fireled. Chegar no né? topo do confeiro. Missão LED. Pronto. Cheguei no Vai topo do o Vai ficar próximo sonho. Vem acaba, vou Anza. te ajudar, peraí. Sobe. <coughs> só que essa parte aqui é bem simples. É só vir pra cá. Só pode, olha aí. É só isso, viu? Só, só anda um pouco Eu vou tentar mandar essa só, passa, cá, só tome cuidado, anda um pouquinho devagar, vou isso... Vou tentar... Assim, ó. Não anda muito, porque senão você vai cair. Eu vou tentar passar. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, já tô com mil algum... mas ok. Tá, tá quase lá. GG, pra cá, isso, é... Facinho, facinho. Que é como você tá passando é, aí chegou o hobby, pra... um ombro comum, difícil, Loco... é um hobby, tipo de ombro normal, entendeu? Tipo de escape. O problema é que a peça é muito longe, ó. Tem que pular é, beirinha, com as partes. A gente passa aí, ó. Cuidado, eu. isso. Ó, consegui. Aí vem pra cá de novo, aí você vem pra cá. Agora tem que passar Agora um... a cana é impossível. Fiquei que com sem mó ainda? Como é que eu vou conseguir pular esse treco? É. Meu Deus. Gente, lembrando, essa aqui vai ser a última partida, tá? Porque se eu gravar mais partido, o vídeo vai estar tá longo. Aí vai parecer mais uma live, não um vídeo, né? <risos> ok, né? Só vem pra cá. Vai, tá, vai. Passa, passa um pouquinho normal. Olha. Você chegou um em qual fase? fase? Pra... Você conseguiu chegar em qual fase? Depois de passar nessa, você não vai conseguir passar da segunda fase, que você vai bater no laser com a cabeça aí. Aí tu vai morrer. Aí já você era. conseguiu chegar em qual fase? Na... Na roxa? Eu cheguei até no final. Você chegou até o final dessa fase aqui? Sim. Eu... Caramba, ué, tá tô viciado, tô... tá me chamando. Véio. Esqueci de ativar, mas ok. Beleza. Ah, uh, então, né? Olha, tu tem. Oxe, o cobai, o Shukobai lá, ele comprou um negócio de escalar. Ah, tem esse negócio de escalar? E é justo. porque não é que tem isso aí, cadê? Deixa eu ver. Mano, ele só eu vou escalar, um eu vou e Tá, é, então, né, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Passem lá no canal do Gilvan Mota, o link aí vai estar na descrição, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, tá? Clica aí no gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder mais nenhum vídeo. Compartilha ali com seus amigos, comente nos comentários se você gostou desse vídeo. Entra no meu servidor Discord, e entra no meu grupo do Roblox, né? Esse aqui, o link aí vai estar na descrição. Se quiser passar lá no... É, se você quiser passar lá no servidor VIP aí do, do Giva Moto, o link aí vai estar na descrição, né? O link aí do servidor VIP vai estar aí na descrição. E se vocês quiserem é, me seguir aí no Roblox, é, o, o link aí do meu perfil vai estar aí na, na descrição, ok, pessoal? Se quiser me add aí no Discord, um link, o meu link e minha tag vai estar na descrição, ok? Se quiser me seguir no Instagram e no TikTok, o link aí, os links aí vão estar aí na descrição, ok? Então é isso e falou. É isso aí, pessoal. Falou aí. Que nóis, foi?